galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração. Foi passado para gente que essa igrejinha, ela tem relatos que ela é assombrada, certo Thaís? Isso mesmo, Thiago. Ela fica na beira da rodovia, mostra aí Thaís. Aqui ó, passa uma rodovia. Até passou um carro a milhão agora, né, Tiago? Isso. O pessoal diz que os carros que passam de noite aqui, diz que passam correndo porque vê luz aí dentro, né, Thaís? Isso. A gente não sabe se realmente é verdade. É uma igrejinha bastante conhecida nessa região, né, Tiago? Sim, bastante conhecida. E hoje a gente veio aqui pra conhecer esse local. A gente já estacionou ali atrás, ó. A, a gente, gente já viu, viu que tem uma, tipo, uma capelinha tipo uma bruta, ali, né? Uma Isso. Brutinha. A gente viu que os vidros estão tá quebrados. É, vamos ver se a porta está aberta, a gente não sabe ainda. Uhum. É, vamos entrar, ver se está tá aberto. Dá para entrar, né, Thaís? Isso, vamos lá dar uma então, olhada. Então, galera, gente. bora para mais uma aventura. Ó, Thiago, assim de início, ó, deveria ser muito bonito. Lá em cima deveria ficar um sino. Parece é um assim, assim, mas acho que é uhum. só o reflexo. Né? É, reflexo ali. Desculpa que aqui está muito vento, pessoal. Ó, pelo jeito veio alguém meio recente aqui, tá vendo? É, não pisa no barro não. Trancada? Trancada? Ah, mancada. Tem uma porta do lado ali. Ó. Tá, deixa, deixa eu ver tá, por, por aqui, peraí. Nossa, Thiago. O que? Tá tudo abandonado. Nossa. Ó, dá pra ver que tem banco. Oi? Aqui dá pra ver, ó. Tá quebrado. Nossa, Thiago. Deixa eu ver ali se eu... Hã? Tem uma porta aqui. Tem uma porta tá, aqui. Tá... Né? Então. Até hein? Trancada? Ah. E agora? Aqui tem um vídeo. Ah, vamos filmar por fora, mostrar pela, por dentro. Tiago, de... tem outra porta lá, ó. Ah, é. Do outro lado lá, ó. Puxa, tô ver, não. tem? Parece que vamos. tem. Eu coloquei a câmera ali, eu consegui ver. Pessoal, fica uma cruz bem aqui na frente, ó. Cru é... Cruzeiro, né? Que fala, não é? Cruzeiro. Cara, e ela tem. Não, você fala. Aqui. É. Pessoal, é incrível. Eu fico apaixonada por igrejas assim. É, acho muito legal. Acho muito interessante. Ah, tem outra.. Tá trancada aí, mas ali tá aberto, ó. Posso Ah, eu vi na hora que a gente desceu da caminhonete ali, eu vi. Licença? Cara do céu. Dá acesso aí. Mentira, velho. Mentira. Nossa. Tiago, mas eu acho que arrombaram essa porta. Dá licença. Pode ser. Dá licença. Pode ser. Olha, Tiago, Cara, os é vidros que coisa né? mais linda. É o altar. Cara, olha aqui. Tá tudo. Olha aqui. Olha que bonito, Tiago, essa madeira. Ó. Toda trabalhada. Que linda. Que top, hein, Ó, casa. aqui é o altar onde ficava o padre. E aqui? Eu aqui colocava a Bíblia que o pessoal ficava vendo uhum. E é uma igrejinha grande, né Tiago? Não, mas é tipo assim, a cidade fica meio longe aqui daqui, assim, né? É uma, é uma que... igreja de comunidade, né? É, por isso que eu acho que fechou Tiago, olha os vitrôs, que coisa mais linda Eu vou tentar aproximar cada vitrô, ó Cara, bonita Aqui é uma mão segurando uma terra Aqui é uma mão com uma Bíblia é um desenho assim. Gente, é muito lindo. Na, na câmera não dá pra ver certinho, Thiago, porque pega reflexo. Mas a gente consegue enxergar certinho. Ó, aqui é uma Bíblia. Não. Cuidado, Thiago. Ai, passei o pai na T. Aqui é um. Esqueci o nome, Thiago. sim é o. Espírito, o Espírito Santo. Espírito. A Santa. Aqui era outro santo, mas aí quebraram a cabeça dele, o vitrô da cabeça dele. Aqui. É Abriu? Uhum. Deixa eu só terminar de mostrar aqui, Tiago oh. Ó. Uma mão com rosário. Era uma igreja católica. Já deu pra ver. É, é uma igreja católica. Opa! Aqui. É lindo, lindo, lindo os vitrões. Ó, oh, é aqui isso. deveria ficar santo aqui É. vendo? Sim. O telhado dela tá tudo destruído, ó. Tá. Thiago. Oi. Quanto tempo será que tá abandonado esse lugar? Cara, eu acho que já faz uns 15, 20 anos. E outra pergunta. O que será que aconteceu nesse local? Então. O que será que aconteceu? Não dá pra entender, né? Será que tem alguma coisa que a gente consegue achar que tem a data? Olha no chão, que antigamente tinha muito de colocar a data no chão. Olha tudo, aí. Vou dar uma olhada aqui fora. Tiago abriu a porta, ó. Vou dar uma olhada por aqui. Antigamente eles faziam assim e colocavam datas. Ah, mas aqui não tem nada. Olha, que eu achei! Ah! Um rosário, um mini rosário. Igual a gente tem, a gente sempre carrega um desse nos bolsos quando a gente vai para as investigações. Olha o que eu achei. Mas não leva não. Não, De deixa ali. Que a gente não sabe o que é aconteceu no local, é. né? Por mais que é um negócio abençoado, tem muitas coisas que podem ser feitas em objetos, coisas ruins. Mas é lindo. Não tem, Thiago. Não achei nada, cara. Aqui não tem esse negócio aqui que é novo. Vou deixar aqui, ó, no altar. Nossa, Thiago, não tem nada. Nem uma folha antiga, nem nada. Eu olhei e não vi nada, cara. não tem, né, filho? A gente tá procurando ver se acha alguma coisa, alguma data pra ver quando que foi abandonado. Onde que época, isso aqui é legal, hein? Olha aqui, que pesado. O então, pior não tem, Cris. Não tem. Hein, vamos lá dar uma olhada naquela gruta? Vamos. Vamos fechar essa porta aqui? Vamos fechar essa por fora? Isso, vamos deixar o jeito tá. ah. Cara, mas é incrível. Eu adoro ir em igrejas, igrejas. Por mais que tenha as histórias que elas são abandonadas, é, é assombradas, né, e a gente vai pra investigar, é um lugar que me chama muita atenção, a gente já foi, né Tiago, em outros lugares é, é Abandonados e, e assombrados, outras igrejas E essa é linda, nós nunca tínhamos achado uma igreja assim, né? Não, ela é muito bonita que... E já passaram essa igreja pra nós, eu vou te falar hum. Quando a gente começou a gravar vídeo Já tinha pessoas que manda, mandou esse, esse local pra mim só que, como era um local longe, é longe né? acho que dá o quê? Uns um 120 km da nossa cidade? Ah, o deu mais, né, Thaís? Então. Aí a gente nunca veio, ó. O que é isso? É os vidros? Ah, acho que é os vidros que caiu não quebrou, né? É. Quem sabe um. Vamos mora... por aqui primeiro ou lá Bom, naquela gruta? Essa mora a gente não vem fazer investigação de noite aqui, né? Então, é? podia ter trazido o K2, né, velho? Os carros passam correndo, pessoal. Olha espaço é. voado aqui né, Taís. Sim, ela ah, tá passando, tá vindo outro. Espaço que dá até medo, cara. Era os banheiros. Olha, Olha a velocidade. Tem outro vindo, ó. Oh. Espaço milhão, gente. Eles devem estar olhando nosso carro e falar que, que esses loucos estão tá aí. E você reparou que essa igreja ela fica numa curva? Sim. É, será que aconteceu alguma coisa aí no adjacente de trânsito? Não sei. Ó, então os banheiros. Nem vou entrar porque já tá fedendo daqui. Meu Deus do céu. Ó, tenso. Vamos ali naquela gruta, Thiago. Vamos ali. Cara, e era bem feitinho. Tinha morim, tudo certinho, né? Sim. E uma da, das primeiras pessoas que passou esse local pra mim. Falou, Thaís, vai lá, eu passo sempre nessa estrada. E Filma de assim, Thaís. Depois... Tem bastante fama que esse lugar é assombrado, vai lá fazer a investigação. E a gente nunca tinha vindo, ó. E ela é grandinha, ó. É Ai, ah, tem um caminhozinho, ó. A gente não tá no caminho. Ó, como passa correndo. Ela tá bem bonitinha, né? Tá. Legal, né, Tiago? Uhum. Trancado. Cara, muito da hora. Vamos é ali na isso, frente dela de novo? Vamos ali na frente dela. Ó, tem um caminhozinho, ó. Deveria ser muito bonita, Thiago. Sim. Ó, Thiago, ó, mais um carro. É, Thiago. Ué. É uma estrada muito movimentada. Bastante, cara. Só que o pessoal passa correndo, velho não dá pra entender, né? Parece que tá com medo, dá né? Dá vontade de parar um carro desse aí e perguntar o que, que realmente aconteceu aqui. Então. Porque foi falado várias coisas do, pra gente daqui, então a gente nem sabe dizer certo o que, que realmente... É, uma pessoa fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, a gente não... Não sabe... Então a gente não sabe nem se ela é realmente assombrada, né, Tiago mas o que é estranho, é uma igrejinha dessa daqui tá abandonada assim no meio do nada, né cara? Ó, não é difícil acesso para ela, é na, beira da, na rodovia, beira da rodovia. Então não tem o porquê ela está abandonada, alguma coisa tem, não é? É, e Mas, ela é bem bonitinha, né? É bonitinha. Deveria, na época que deveria ter missas... Olha, os caras passam voando. ar. correndo. Na época que deveria ter missa, deveria ser bem gostoso vir aqui com a família, né? Sim. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai estar tá encerrando agora. Vamos tirar a nossa tumba aqui vamos embora aí, que hoje a gente está atrás de algumas lendas que foi passado para gente, né, Thaís? Isso aí. A gente já aproveitou e vamos tudo olhar nessa região aqui, né, Thiago? Isso aí. Essa semana vai ter muita novidade no canal. Fica ligado aí, ó, o canal essa semana tem muita novidade. Isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se não for inscrito, se inscreva aí, ó, para estar tá recebendo os próximos vídeos. Né, Thaís? Isso aí, pessoal. Vambora?